O ano é 2050 e o mundo evoluiu bastante desde então, robôs, viagens no espaço e estações espaciais. O robô de 1950, conta exatamente esse cenário, mas sendo visto por um ponto de vista mais antigo, pois logicamente eles não tinham essa visão do futuro ainda na época. Esse livro conta algo muito importante dos robôs que foi idealizado pelo autor do livro, Isaac Asimov, as famosas três leis da robótica que são: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a primeira lei. E um robô deve proteger sua própria existência, desde que a proteção não entre em conflito com a primeira e segunda as leis. O livro tem nove contos que te faz refletir sobre a robótica e como ela deve ser utilizada na sociedade e aplicada de forma que não seja perigoso deixar toda a mão de obra conseguida pelo ser humano em mãos metálicas. Em cada capítulo também é debatida a utilização das três leis da robótica em cada caso, em que os personagens presentes têm que entender o que está acontecendo que nem está sendo priorizada na ação do robô e como uma nova ordem pode alterar o curso dele para realizar a tarefa certa e não submeter a nenhum problema ou perigo durante o processo. Esse livro, na minha opinião, é muito interessante de pelo menos ser discutido, pois traz problemas atuais da sociedade, como a robotização do trabalho e o avanço assustadoramente rápido da inteligência robótica. Vamos imaginar a seguinte situação, você está na sua casa e tem um robô que limpa ela e um outro que cuida da sua alimentação, comida, bebida, entre outras coisas nutricionais. Um outro robô administra seus negócios, um outro para fazer tal coisa e outro para fazer outra coisa e assim por diante. Mas há um robô central que controla todos os robôs da casa e que no final acaba controlando tudo. Mas em um certo dia, em um momento de estresse, você manda o robô ir embora e nunca mais voltar para sua casa. Parabéns meu amigo, você acabou de perder um robô. Acho que milhões de dólares, mas beleza. Basicamente, segundo as três leis da robótica nesse caso, o robô irá sim embora e nunca mais irá voltar justamente por causa da segunda regra. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. E justamente nesse caso, ela não entra em conflito com a primeira lei. Então sim, ele irá embora a qualquer custo. E a não ser que você perceba a situação e impeça ele de fazer isso com outra ordem, você não recuperará o seu robô tão cedo assim. Uma coisa interessante que eu amei nesse livro é que ele faz uma crítica social à humanidade que até eu mesmo fiquei pensativo. Em uma parte do texto, no meio de um grande problema com os robôs, não vou falar qual porque senão vai ser um grande spoiler da trama. Uma personagem diz que as três leis da robótica é como em teoria a humanidade deveria agir. Tendo empatia com os outros como na primeira lei, impedindo que outros sejam machucados tanto verbalmente quanto fisicamente e também não ferir um humano da mesma forma obedecer a simples ordens, a não ser que entre em conflito com a primeira lei e nós devemos proteger nossa existência desde que a proteção não entre em conflito com a primeira e segunda lei. Se pararmos para ler melhor, isso é literalmente o jeito como nossos antepassados viveram por muitos e muitos anos, protegendo a própria existência e para isso tendo que se alimentar, se saciar com alguma coisa bebível e saudável, entre outros quesitos. Eu simplesmente amo o tema de ficção científica, e também amei esse livro por um motivo em específico. Ele demonstra como tudo no mundo pode ou não ser produzido por motivos reais, como o dinheiro que ele irá gerar envolvendo questões de lucro de empresas, etc. O egoísmo das pessoas que simplesmente podiam fazer algo, mas simplesmente não fazem, e a desconfiança e com razão que de deixaram um lugar inteiro na mão de um robô que controla outros vários, mas só sei de uma coisa que eu tenho certeza: eu não faria isso. O mais interessante é pensar o quanto a tecnologia evoluiu ao longo do tempo, nos anos 2000 não existiam computadores recentes, a internet começou a se espalhar minimamente pelo mundo e tudo começava a ser dirigido que no futuro iria se utilizar a internet para quase tudo, como a gente faz hoje em dia. Já em 2010 existia celulares 100% portáteis que não eram somente telefones portáteis que faziam simples ligações. Os novos celulares faziam o que seria possível gravar áudio, ouvir música, tirar fotos e armazená-las tudo em um só dispositivo. Em 2020 já existiam televisões muito maiores que todas as outras existentes, celulares muito mais potentes, cérebros virtuais, as famosas inteligências artificiais, dispositivos que automatizavam objetos da sua casa, como sua lâmpada, entre muitas outras coisas que mudaram durante o tempo. Eu mesmo me lembro que antigamente as peças dos computadores não eram grande coisa comparadas às de hoje em dia. Tanto que eu vou comparar duas configurações que eram top de linha nas suas épocas. Em 2012, existiam processadores com alguns tendo 2 e até 4 núcleos. Os processadores que existem hoje em dia, têm aproximadamente de 8 até 12 núcleos. E isso tirando computadores servidores, que armazenam muito mais dados e fazem muitas mais contas de que qualquer outro computador. Só pra deixar claro, não dá pra jogar neles. Aqui eles têm quase 48 núcleos O que significa que tudo o que é velho consegue pelo menos deixar um vestígio na história O quanto evoluímos ao longo dos anos E como ainda vamos evoluir muito até os próximos anos chegarem Eu ainda acredito no vídeo de um cara que falou no youtube que o teletransporte alimentar 2050 Hashtag teletransporte E com isso eu concluo que esse livro é muito bom para quem se interessa por esse tema Ou se quer saber mais sobre a robótica eu recomendo muito ele, mesmo ele sendo meio longo. Caso você tenha dificuldade na hora de ler, ele está disponível no YouTube de graça em forma de audiobook. Resumidamente, ao invés de ler você vai ouvir o livro. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima aventura.